O Kleber de Guaraçaí e o José Ângelo de São José do Rio Preto, dois municípios paulistas, estão com a mesma dúvida. Será que dá para plantar castanha do Pará na minha região? A castanheira é uma árvore linda, imponente. Pode chegar a mais de 60 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Há registros que mostram que ela continua dando frutos por mais de 500 anos. A gente veio até a Embrapa Amazônia Oriental, aqui em Belém, para conversar com o agrônomo Urano de Carvalho, que trabalha há mais de 40 anos com espécies frutíferas amazônicas. O que a castanheira precisa para se desenvolver? Em primeiro lugar, ela tem que ser cultivada num local com clima adequado. Em segundo lugar, uma boa adubação e boa irrigação para que ela cresça exuberantemente. Para fazer uma boa adubação, segundo o agrônomo, é necessário basicamente esterco animal e adubo químico. As quantidades são baseadas em análises de solo. Onde não chove, é preciso fazer irrigação o ano todo. O local adequado precisa ter temperaturas altas e sem incidência de geadas. Além disso, umidade relativa do ar acima de 80%. Agora, o Kleber é de Guaraçaí e o José Ângelo é de São José do Rio Preto, os dois de São Paulo. Nesses lugares, a castanheira vai produzir? É, esses dois locais apresentam um clima bem mais ameno do que o, o da Amazônia. As temperaturas um pouco mais baixas, mas se enquadra na zona de clima subtropical. A castanheira pode crescer nesses locais. Ninguém recomenda empreendimentos comerciais. Mas se aqui na Amazônia uma ave oriunda de semente leva 8, 10 anos para começar a frutificar, nesses locais provavelmente ela vai levar de 12, 15 ou até mais anos. Viu aí, né? Até dá para plantar, mas provavelmente a árvore vai produzir pouco.